Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos realizar uma introdução ao equilíbrio de solubilidade. Para começar a nossa conversa, vamos dizer que temos um becker com água destilada a 25 graus Celsius. E a esse becker, nós vamos adicionar um pouco de sulfato de bário. O sulfato de bário é um sólido branco e uma pequena quantidade de sulfato de bário se dissolve na água e forma íons de bário mais em solução aquosa e íons sulfato menos em solução aquosa também deixe eu desenhar isso aqui em nosso diagrama. Vamos formar alguns íons de baro 2 e alguns ânions sulfato. Mas a maior parte do sulfato de baro permanece não dissolvido. Então, vamos desenhar isso aqui no fundo do Becker. O sulfato de baro pode se dissolver para formar íons de baro 2 e ânion sulfato em solução. E, ao mesmo tempo, é possível que o íon baro 2 se combine com o ânion sulfato para formar um precipitado de sulfato de baro. Quando a taxa de dissolução é igual à taxa de precipitação o sistema está em equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio de solubilidade. E quando o sistema está em equilíbrio, as concentrações de íons de bário 2, e da solução de ânion sulfato, são constantes. Além disso, a quantidade de sólido também é constante, e isso forma o que nós chamamos de solução saturada. A equação balanceada mostra a dissolução de um sal de sulfato de bário. E, a partir da equação balanceada, podemos escrever uma expressão da constante de equilíbrio. Vamos dizer aqui que a constante de equilíbrio K é igual à concentração de bar, o 2 mais. E como há um coeficiente igual a 1 na equação balanceada, essa concentração é elevada à primeira potência, Aí, isso vezes a concentração de sulfato também elevado à primeira potência. Como os sólidos puros são deixados de fora das expressões de constante de equilíbrio, não incluiremos o sulfato de baro sólido. Para equilíbrios de solubilidade, escrevemos Kps, onde o ps significa produto de solubilidade. A constante do produto de solubilidade Kps tem apenas um valor para um determinado sal a uma temperatura específica. Essa temperatura geralmente é de 25 graus Celsius, e Kps indica quanto desse sal vai se dissolver. Por exemplo, a 25 graus Celsius, o valor Kps para o sulfato de bário é 1,1 vezes 10, elevado a 10. Quando o valor de Kps é muito menor que 1, isso indica que o sal não é muito solúvel. Portanto, o sulfato de bário não é um sal solúvel. Se o valor de Kps for maior que 1, como é para algo como cloreto de sódio, isso indica um sal solúvel que se dissolve facilmente em água. A solubilidade de uma substância se refere à quantidade de sólido que se dissolve para formar uma solução saturada. Um detalhe interessante é que, normalmente, as unidades de solubilidade estão em gramas por litro. A solubilidade molar se refere ao número de mols do sólido que se dissolve para formar um litro da solução saturada. Devido a isso, a unidade de medida vai ser mol por 1 um litro, ou apenas m de molar. Os valores de Kps podem ser usados para prever as solubilidades relativas de sais que produzem o mesmo número de íons em solução. Por exemplo, o cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata produzem dois íons em solução. Vamos ver a equação de dissolução do cloreto de prata aqui para ver por que isso é verdade. O cloreto de prata sólido se transforma em Ag, e Cl-. Então, temos aqui um íon Ag, e um íon Cl-, para um total de dois íons em uma solução. Poderíamos escrever equações semelhantes para o brometo de prata e também para o iodeto de prata, de modo que todos eles produzem dois íons em solução. No entanto, um sal como o cloreto de chumbo 2 produz três íons em solução. Sendo assim, o cloreto de chumbo 2 vai fornecer um íon chumbo 2+, e dois ânions cloreto em solução. 1 mais 2 são três íons. Como o cloreto de chumbo 2 produz três íons em solução, podemos determinar sua solubilidade em relação aos outros três, comparando os valores de Kps. Aqui estão os valores Kps para os três sais a 25 graus Celsius. Para o cloreto de prata, temos 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Para o brometo de prata, temos 5,0 vezes 10 elevado a menos 13. E para o iodeto de prata, temos 8,3 vezes 10 elevado a menos 17. Ao comparar sais que produzem o mesmo número de íons, quanto maior o valor de Kps, maior a solubilidade do sal. E como o cloreto de prata tem o valor Kps mais alto dentre esses três, o cloreto de prata é o sal mais solúvel. Para saber por que isso é verdade, vamos examinar a expressão Kps para o cloreto de prata que podemos obter a partir da equação balanceada. Quanto mais alto for o valor de Kps, maior será a concentração desses íons no equilíbrio, o que significa que mais do sólido deve ter se dissolvido. Portanto, o cloreto de prata tem a maior solubilidade dentre esses três sais. Vamos dizer que temos um pouco de fluoreto de cálcio sólido que adicionamos à água pura a 25 graus Celsius. Em algum momento, o equilíbrio é alcançado e a concentração de equilíbrio de íons cálcio 2 é medida e tem um valor de 2,1 vezes 10 elevado a -4 molar. Nosso objetivo é calcular o valor de Kps para o fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius. O primeiro passo que temos que fazer é escrever a equação de dissolução do fluoreto de cálcio. Vamos colocar aqui o CaF2 sólido e sabemos que o cálcio forma um cátion 2. Então, escrevemos aqui Ca2 em solução aquosa. E para equilibrar tudo isso, precisamos de dois ânions fluoreto. Portanto, temos aqui 2F também em solução aquosa. A próxima etapa é usar a equação balanceada para escrever a expressão Kps. Kps é igual a. Nós temos 1 um como coeficiente na frente de Ca2. Então, temos aqui a concentração de Ca2 elevado à primeira potência vezes a concentração do ânion fluoreto. E como existe um 2 como coeficiente, a concentração do ânion fluoreto é elevada à segunda potência. Para uma expressão de Kps, essas são as concentrações de equilíbrio. E já sabemos que a concentração de Ca2 no equilíbrio é 2,1 vezes 4 Portanto, isso pode ser substituído na concentração de equilíbrio de Ca2. Aqui está a nossa expressão com 2,1 vezes 4 já substituído. E agora precisamos substituir a concentração de equilíbrio do ânion de flúor. Em nossa equação de dissolução, temos que a proporção molar entre o Ca2 e o ânion fluoreto é de 1 para 2. Dessa forma, em equilíbrio, há duas vezes mais íons fluoreto em solução do que íons cálcio 2. Portanto, a concentração de equilíbrio do ânion fluoreto é o dobro dessa concentração para o cálcio 2. Sendo assim, a concentração de equilíbrio do ânion fluoreto é igual a 4,2 vezes 4 molar. Sabendo disso, ao fazer os cálculos, chegamos à conclusão que o Kps para o fluoreto de cálcio é igual a 3,7 vezes 10⁻¹⁰, e isso a 25 graus Celsius. Os valores de Kps podem ser difíceis de medir, e, portanto, livros diferentes geralmente fornecem valores diferentes para Kps na mesma temperatura. Por exemplo, para o fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius, um livro tinha Kps sendo igual a 3,5 vezes 10� 11, mas outro já tinha um valor igual a 3,9 vezes 10� 11. Como encontramos 3,7 vezes 10 elevado a 11, esse parece ser um cálculo muito bom para os números que usamos em nosso problema. Agora, vamos finalmente pensar sobre a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Quantos mols de nosso sal se dissolveram para formar 1 mol de nossa solução saturada? Bem, a proporção molar de íons cálcio 2 para o fluoreto de cálcio é de 1 para 1. Como a concentração de íons cálcio 2+ na solução é 2,1 vezes 10 elevado a 4 molar, esse número também deve ser a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Portanto, para esse problema, poderíamos dizer que usamos a solubilidade molar do fluoreto de cálcio para calcular o valor Kps do fluoreto de cálcio.